Oi, eu sou o Botão e esse é o Botão de Excel. Um eu canal de Tá truques. Truques. Truques. Ah, Então fique esperto aí pra não entrar mosca na boca. O sertanejo, pra quem não sabe, é aquele lá assim, ó. Um C encavalado. Tá uma bosta ainda. Isso aqui ó, se chama pau. Vai dar pau. Vai dar tela azul, vai quebrar seu computador, quando vai acabar vai explodir. Então toma um pouquinho de cuidado, segura a periquita aí pra que isso não tenha erro. Se o senhor e a senhora, gatinhos e gatinhas, quer mostrar pra mãe, pro vizinho, pro seu chefe, pega, se inscreve no canal para que a gente possa fazer o remeleixo e eu alcançar o Whindersson Nunes, a Anitta e esse povo aí. Olha no retrovisor que eu tô chegando, molecada. Que bosta. Deixa seu like.